Bom, a gente chegou aqui em uma das etapas mais importantes né, que eu considero dentro da estrutura que você está rodando hoje. Né? A gente já instalou o Analytics, a gente já aprendeu a instalar essas páginas é, dos produtos em Optimate Press e HTML, e eu vou falar sobre, com você agora sobre traqueamento. O que é o traqueamento? É, você vai aprender com o Bruno Pacheco a subir campanhas, né? você vai aprender com o Bruno a subir anúncios. E lá na frente você vai ver que você vai criar é, 10, 15, 20 anúncios Jogando para uma mesma estrutura tá? Então como é que você sabe De onde as suas vendas estão vindo né? Qual desses 20 anúncios Que está gerando venda para você Então é através do traqueamento, através do SRC Que eu vou ensinar vocês a passar aqui agora Que você identifica qual é o anúncio Que está fazendo a venda Lá dentro do Facebook, você tem um campo lá De traqueamento, né? o Bruno vai mostrar para você Ele tem lá um campinho onde você digita A origem da venda Aqui na nossa estrutura você vai botar Interrogação SRC é igual a Anúncio, eu vou colocar aqui 02. O que, que isso significa? Eu estou dizendo é, lá no Facebook que o anúncio 02 está jogando para minha estrutura, beleza? Então ok. Quando o lead chegar aqui, eu vou atualizar a página e eu vou colocar o mouse em cima aqui do, do, do banner, né? Do banner lateral que tem um link. Lá embaixo você está vendo que ele está com o nosso site na PV e com o SRC anúncio 02, a estrutura que essa Vimplay fornece para você hoje, ela já está preparada para passar os parâmetros para frente, né? então esse parâmetro vem do Facebook para o advertorial, do advertorial eu passo ele para a PV e da PV a gente passa ele para o checkout, tá? automaticamente, eu só preciso que você preencha isso dentro do Facebook para que o traqueamento e o rastreamento da sua venda seja feito perfeitamente, então eu vou clicar aqui para ir para a PV você percebe aqui na URL que o anúncio 02, ele mais uma vez, tá, veio para PV. Eu vou descer aqui até os kits agora. Vou parar o mouse aqui em cima do, do kit 1. E você vê que ele está lá com o link da Monetize, que a gente cadastrou, o link da campanha da Monetize. E está com SRC anúncio 02. ok? Que é o que a gente vai passar para o checkout agora quando eu clicar. Ou seja, a gente preencheu, mais uma vez recapitulando, você preencheu lá no Facebook anúncio 02. No anúncio que você criou, ele vai jogar para o editorial e, e daí pra frente a gente já resolveu esse problema para você, tá? A gente já está passando esse parâmetro automaticamente através da estrutura, sem você precisar fazer nada a não ser informar isso no Facebook. Então eu vou clicar aqui mais uma vez para ir para o checkout. Ele, o link está lá em cima, redirecionou, a gente está no checkout do produto. Então eu vou criar, eu vou emitir um boleto aqui agora de teste. Prontinho, eu vou aqui agora na opção de boleto e vou clicar em gerar boleto. Pronto, gerei o boleto. Essa aqui é a nossa página de obrigado para o cliente que gera cartão. né? A gente, a gente oferece a ele uma opção para ele mudar o pagamento dele para cartão. Para que ele receba o produto mais rápido. E aí o que, que acontece agora? Né? Uma vez que o seu lead chegou, você já traqueou ele direitinho, marcou lá é, é, o anúncio que está fazendo essa oferta que está fazendo essa venda, ele vai começar a aparecer para você agora dentro da Monetize. Tá? Esse boleto gerado aqui, ele já aparece no relatório da Monetize e você sabe de onde é que está vindo. Então eu vou abrir aqui agora o relatório da Monetize e a gente vai ver lá esse boleto aparecendo com o traqueamento que a gente passou, que é o anúncio 02. Bom, então eu vou abrir aqui a Monetize. E aqui no relatório da Monetize, eu já tinha feito antes um teste para o anúncio 01. Então aqui ele já, você vê que ele mostra o produto, né, que o cliente entrou O SRC que foi o que você passou na URL O anúncio 01, então você sabe que o seu anúncio 01 Gerou um boleto E agora eu vou pesquisar aqui de novo é, Fazer de novo a pesquisa aqui de Aguardando o pagamento né, Que é para é boleto E vou mandar buscar Então ele já atualizou aqui para 2 Então aqui a gente tem agora o anúncio 02 Que também gerou um boleto do Kitoplan é, Com a sua estrutura Ou seja, você tem diversos anúncios jogando para uma mesma estrutura e você sabe exatamente qual é o anúncio que está vendendo, tá? Assim você tem ganha inteligência aí para saber qual anúncio você tem que pausar e qual anúncio você tem que escalar. Por isso que eu acho que isso é de extrema importância, porque você está é, montando em relação à estrutura, em relação a Facebook, tá? Isso é uma configuração que você não pode deixar de ter, porque isso impacta diretamente nos seus resultados e é isso que você usa para definir é, que campanha escala e que campanha você precisa pausar, beleza? Bom, então é isso. Essa foi a aula sobre traqueamento. Como eu disse antes, né, acho que você pode perceber que realmente é uma das configurações mais importantes que a gente tem para fazer na nossa estrutura. Valeu?